Os cálculos envolvendo evaporadores, eles estão em geral relacionados a balanços, né, balanço de massa e balanço de energia no equipamento. Então a gente precisa em geral ou calcular uma determinada quantidade de, de, de produto que a gente deseja obter, ou, de, ou calcular uma determinada quantidade de vapor saturado necessário para realizar uma determinada operação de, de concentração, ah, ou a gente precisa determinar qual é a área de troca térmica do equipamento. Assim, os cálculos envolvendo evaporadores, em geral, eles possuem esses três objetivos. Para isso, a gente vai precisar necessariamente realizar balanço de massa, balanço de componente e balanço de energia. Então, a gente tem aqui uma representação de um evaporador. Esse evaporador ele vai estar a uma determinada pressão, P1. Por consequência, os produtos que saem, desse evaporador, vão estar a temperatura T1, vão estar em equilíbrio, líquido e vapor. A gente vai ter uma alimentação, que vai apresentar uma determinada temperatura, uma determinada concentração do soluto, por consequência, vai ter uma entalpia, e uma, vai, vai estar uma determinada pressão. E a gente vai alimentar esse equipamento com vapor saturado. Esse vapor saturado vai estar numa temperatura TS, de saturação, vai apresentar uma entalpia HS e vai estar uma pressão correspondente PS. Quando esse vapor entra no equipamento, ele vai ceder calor latente, vai formar esse vapor que vai sair a temperatura T1 com entalpia de vapor saturado HV em equilíbrio com o líquido de temperatura T1 e entalpia HL. E o condensado, né, após ceder calor latente, esse vapor condensa e sai com a mesma temperatura TS, porém agora com a temperatura de líquido saturado, na mesma pressão de saturação. Então a partir desses parâmetros a gente pode realizar um balanço de massa, um balanço de componente e um balanço de energia. O balanço global de massa seria a alimentação vai ser igual ao líquido, que é, que é formado, concentrado, mais o vapor. A gente está aqui considerando que o soluto ele não é volátil. O, o que tem dentro do equipamento né, e que vai ser alimentado aqui na, por essa corrente de alimentação, tudo que é soluto vai sair como líquido concentrado. O que a gente tem como vapor aqui, a gente tem zero soluto saindo. Então, a gente não vai ter quantidade de material sólido saindo sendo arrastado com esse vapor. Com essa consideração, a gente pode, sim, fazer a consideração de que F é igual a L mais V. O balanço de soluto, a gente vai precisar considerar a composição de cada corrente em relação ao componente que a gente está avaliando. Então, F vezes XF é igual a LXL mais VYV. Ah, o Y poderia usar X aqui. O Y é só para indicar que, na verdade, está relacionado à composição do vapor. Essa composição aqui, ela provavelmente vai ser zero. Então, a gente teria aqui ó, a equação se reduzindo a FXF igual a LXL. O balanço de energia a gente vai precisar considerar todas as correntes, inclusive a corrente do, do vapor saturado. Ah, no balanço de soluto a gente não considera, porque o que entra vai sair, a gente não tem, inclusive, soluto para considerar ali dentro. Mas no balanço de energia a gente vai precisar considerar todas as correntes. Então o que está entrando é a alimentação, é o vapor saturado, o que está saindo é o líquido concentrado, o vapor saturado e o líquido condensado aqui. No caso a gente teria esse vapor quando ele cede calor latente, ele condensa e sai na forma líquida. A gente pode rearranjar essa equação 5 e trabalhar aqui em termos de entalpia de vaporização. Então, esse termo ele passa para o outro lado da equação. A gente teria, colocaria em evidência, a gente teria S vezes HS menos o Hzinho S, seria a entalpia do vapor saturado, menos a entalpia do líquido saturado, que é exatamente a entalpia de vaporização. A área de evaporação a gente calcula com o coeficiente global de transferência de calor. Então, Q, o a delta T para o caso de um único equipamento, seria TS menos T1, seria a temperatura de saturação menos a temperatura de saída do, no primeiro evaporador. No caso de a gente estar tá avaliando mais um efeito, a gente precisaria, obviamente, utilizar a temperatura do último equipamento, né? que é onde a gente teria a retirada de líquido concentrado. Economia de vapor é uma expressão importante, porque ela expressa o desempenho operacional do equipamento. Então, quando a gente tem um equipamento com uma alta economia de vapor, a gente necessariamente vai ter uma quantidade que é vaporizada de, de, de líquido muito grande. Tá? Então, ela representa o vapor produzido, a partir da alimentação de uma quantidade de vapor consumido. Então eu precisei fornecer para o equipamento quantos quilos por hora de vapor saturado para produzir uma determinada massa né, ou vazão V de vapor saturado. Né? E essa é a pergunta, então a relação de vapor que é gerado pela quantidade de vapor que é utilizado para gerar esse vapor. Quando a economia de vapor é menor que 1, a gente considera que o evaporador ele tem, uma, ele tem uma economia ruim. Se o, a economia de vapor é igual a 1, ele está no limite mínimo, e se a economia de vapor é maior que 1, ele tem uma economia boa. E a gente vai perceber que evaporadores de múltiplo efeito apresentam uma economia de vapor bem maior do que 1, e por isso é um equipamento que economiza energia. Algumas considerações para efeito de cálculo. A primeira é quando a gente está tratando de soluções diluídas, né, e quando a gente não conhece as propriedades dessa solução. Quando a gente tem solução diluída, a gente pode utilizar as tabelas de vapor saturado para determinar as entalpias aproximadas das correntes que a gente não conhece. Tá? Isso aqui é especificamente para soluções diluídas, onde a gente não vai ter elevação no ponto de ebulição. Quando a gente tem elevação significativa no ponto de ebulição, a gente necessariamente vai precisar considerar essa elevação no balanço de energia. A gente vai precisar fazer a, a, a, essa consideração através da da temperatura do evaporador. Ah, então, coloco aqui a expressão da equação 1, né? T2 igual a T1 mais a elevação no ponto de ebulição. Para uma elevação no ponto de ebulição significativa, o vapor secundário, que é o vapor formado no, no, pela evaporação, deixa o evaporador na condição de superaquecimento. Né? Então, resgatando aquilo que eu tinha dito lá atrás no esquema, mostrando o esquema de geração de vapor. Nesse caso, deve-se considerar a entalpia do vapor superaquecido, na correspondente temperatura após a elevação no ponto de ebulição. O que a gente vai perceber é que alguns livros acabam, dependendo da elevação do ponto de ebulição, né, alguns livros acabam considerando as tabelas de, de vapor saturado. Né? Então, se utiliza como se fosse o vapor saturado, na prática, se a gente desconsidera como vapor superaquecido, a gente pode estar embutindo um erro que pode ser significativo na nossa resposta final. Essa, utilizar vapor superaquecido, utilizar a tabela de vapor saturado, de fato não vai inviabilizar uma aproximação do resultado. E a última observação é que para uma elevação no um ponto de ebulição muito baixa, pode-se considerar que o vapor secundário deixa o evaporador na condição de saturação, na pressão do evaporador. Então seria aqui essa aproximação, eu costumo, em todo caso, utilizar, no caso de a gente ter elevação no ponto de ebulição, a tabela de entalpia do vapor superaquecido, mas em muitos casos, muitos autores acabam utilizando a tabela de vapor saturado para realizar os cálculos dos balanços de energia. Então aqui a gente fecha essa primeira parte da aula de evaporação.